Olá, tudo bem? Meu nome é Amanda Alla, sou professora de matemática do nono ano. Hoje, a nossa aulinha vai falar sobre inequações do segundo grau, semelhança de triângulos, e aí nós vamos ver a razão entre segmentos, o teorema de Tales e os triângulos semelhantes. Inequações do segundo grau. Resolver uma inequação é determinar o conjunto de valores de x que tornam a função positiva. Esse conjunto de valores pode ser determinado por meio do gráfico da equação. Então, aqui nós temos o exemplo de um gráfico, certo? Na inequação, x² mais x menos 2 maior que zero. Como você vai diferenciar uma inequação do segundo grau para uma equação do segundo grau? A equação vai estar sempre igualada a zero, a zero, porque aí você vai resolver através da fórmula de Bhaskara. Quando você vê que tem esse sinal aqui, seja de maior ou de menor a zero, você já sabe que está falando de uma equação, porque agora ele não está querendo um gráfico para que você dê as raízes reais daquela equação, ele está querendo que você dê um gráfico mostrando de que forma essa equação aqui vai assumir valores positivos, certo? Nesse caso aqui ele está te pedindo valores maiores que zero. Então, para que nós possamos dar valores que sejam, maior, é, sejam positivos nessa equação, a gente verifica que qualquer valor de x menor que menos 2 e maior que 1 assume um valor positivo. E entre eles é um valor negativo. Então a solução da inequação não exige cálculo, mas exige uma questão de observação, de você compreender o que aquele gráfico está te falando. Então, no, no caso daquele gráfico ali, ele está muito simples, mas em questões, muitas vezes, nós não temos é, os valores, né? Não temos os símbolos de positivo e negativo para te ajudar ali a compreender. Então, quando você vê um gráfico desse, você já tem que, que perceber o que ele está te pedindo. A primeira coisa que a gente tem que olhar é o sinal. Se ele está querendo os valores negativos daquela inequação ou os valores positivos daquela inequação, no caso aqui, no exemplo que eu dei a vocês, ele quer o positivo. Então, eu sei que o positivo vai ser de menos 2, é, menores que menos 2 e maiores que 1. Então, a solução dessa inequação é que x, pertencendo aos números reais, é x menor que menos 2 ou x maior que 1. Vai assumir os valores positivos. Nessa equação, a é igual a 1, certo? Aqui, a é igual a 1. Então, A é maior que zero, a concavidade é para cima e o delta é igual a 1. Então, corta o eixo x duas vezes, ou seja, nas duas raízes reais. Semelhança de triângulos. Agora a gente está entrando no conteúdo do estudo de triângulos, certo? A razão entre dois segmentos é a razão entre duas medidas tomadas numa mesma unidade. Então, dadas as seguintes medidas aqui. Do ponto A ao ponto B, 2 cm, do C ao D, 4, do E ao F, 3 e do G ao H, 6. Dizemos, portanto, que a razão entre os segmentos A e B sobre E e F é o mesmo que 2 sobre 3. É apenas uma questão de substituição e organização das ideias para resolver uma questão. Quando a gente entra no estudo de triângulos, é muito comum usar essa semelhança de triângulos. Esse cálculo ele vai estar sempre constante, porque ele vai te ajudar, principalmente no teorema de Tales, a descobrir o valor de um incógnita. Então, tem que saber utilizar a semelhança de triângulos para depois, quando chegar no teorema de Tales, você já compreender. Podemos aparecer, podendo aparecer como solução de incógnita, por exemplo, eu sei que AB é igual a 3 centímetros, eu sei que de BC é 12, eu sei que de DE é 4, mas eu não sei CD, qual é a distância entre o ponto C e o ponto D. Então eu posso usar essa relação, certo? Eu sei que AB sobre BC é igual a CD sobre DE. Eu estou fazendo uma relação entre duas medidas. Então, se AB sobre BC é 9 sobre 12, eu não sei o valor de CD, eu posso colocar qualquer incógnito, aqui eu botei o X, mas eu sei o valor de D até E, que é 4. Então, eu vou fazer 9 vezes 4 e 12 vezes X. Eu vou ter 12X igual a 9 vezes 4, resolvendo eu vou ter que X é igual a 3 centímetros. Então, eu vou fazer aqui um jogo trocado, um x, chama-se vulgarmente o cálculo do x, né? Quando a gente faz essa semelhança de triângulos e usa isso para descobrir o valor de um incógnita. Teorema de Tales, que é o que eu estava falando. Considere um feixe de retas paralelas ali, o R, o S e o T, interceptadas por duas retas transversais, o U e o V. Os segmentos correspondentes determinados sobre as transversais são proporcionais entre si. Quando eu falo que eles são proporcionais entre si, é a mesma coisa que eu estou te falando. Você consegue resolver essa questão apenas usando a semelhança de triângulos, Certo? Então é isso que eu vou fazer. Se ele está me dizendo que são proporcionais entre si, ele está me dizendo que assim como 15 está para 5... O 20 vai estar para x, independente do valor de x. Então, eu vou fazer isso. 15 sobre 5 é igual a 20 sobre x. Ou também, 15 está para 20, assim como 5 está para x. Posso organizar dessa forma também. Organizei, eu vou resolver, certo? 15 vezes x, 15x. 5 vezes 20, 100. x é igual a 6,6666, né? A gente vai ter aqui uma dízima periódica, nesse caso. Triângulos semelhantes. Quando dois triângulos são semelhantes, os lados correspondentes são proporcionais e os ângulos correspondentes são congruentes, ou seja, eles se complementam para é, formar a área do triângulo, né? Então, aqui, ó nesse triângulo, por exemplo, eu tenho o quê? De A até B, eu tenho 18 centímetros. De B até C, 12 e de A até C, eu não sei, é o incógnita. Da mesma forma no D, como eu posso descobrir o valor de X e Y em uma questão como essa? Eu sei que AB, AB está para DE. Se são triângulos proporcionais, eu estou dizendo que as medidas deles são proporcionais entre si. Então, 18 vai estar para Y independente do valor dele. É isso que eu estou colocando aqui. AB está para DE, ou seja, 18 está para Y, assim como BC está para EF. BC, 12, está para EF, 9. Pronto, eu, resol eu, eu criei aqui um teorema de Tales. Agora eu vou fazer a regrinha do X. Eu vou ver aqui, 12 vezes Y, 12Y, igual a 18 vezes 9, 162. Y vai ser igual a 162 dividido por 12, que é igual a 13,5. É isso, gente. A nossa aulinha de hoje ela foi mais teórica do que resolução de questão. Porque quando a gente começa o estudo de triângulos, nós precisamos perceber que a teoria, ela, no início, ela é muito mais importante. Você precisa entender essa relação de um triângulo com o outro. A importância da palavra proporcional nas questões. Se está aparecendo dizendo que é proporcional, está te dizendo que você pode usar o Teorema de Tales. E o Teorema de Tales nada mais é do que o cálculo né, é, é, transversal ali entre um, uma relação. Uma relação entre duas medidas. Então é isso, gente. A nossa aulinha foi toda tirada do Caderno do Futuro de Matemática do nono ano, espero que vocês tenham entendido, resolvam questões, sucesso nos estudos e até a próxima.